Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Teresa Sato, a pré desta noite. E antes de nós iniciarmos o nosso Evangelho, vou convidar a todos vocês a fecharem os olhos para nós fazermos a nossa prece de elevação. Nos ligamos desta forma com o nosso mentor, este espírito amigo, que está conosco desde os nossos primeiros dias. Ele nos ampara, nos intui, nos auxilia. E junto dele também estão os mentores do Evangelho no Lar, os mentores da nossa casa espírita. E somando todas as nossas forças, Neste momento, nós nos elevamos até a esfera rosa, a esfera do amor, onde encontramos a nossa querida Mãezinha, Maria de Nazaré. E ela, com toda a sua doçura, com todo o seu amor, nos coloca em seu colo de luz, nos envolve com o seu manto sagrado, nos protegendo, nos acalentando, principalmente nos nossos momentos de dor, de angústia, de medo. E pedimos, Mãe, que com todo o seu amor nos leve até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. E a ti, Mestre, nós agradecemos todos os exemplos, todas as parábolas, todas as histórias e principalmente por estar ao nosso lado todos os dias. Sejam eles alegres, sejam eles tristes e pedimos, Mestre, que nos leve neste momento até a presença do Pai da Vida, de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. E ajoelhados em espírito, Pai, nós estamos na sua presença, pedindo que sempre nos coloque, Pai, no caminho do bem, no caminho do amor, pedindo as suas bênçãos para que a gente faça da nossa evolução um caminho do amor e da luz, um caminho de exemplos para aqueles que nos olharem, em agradecimento, Pai.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 E livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, muito boa noite a todos. Eu sou a Teresa Sato. E hoje, o evangelho, a né desta noite, é sobre o tema sede de perfeitos. Né? Quando a gente busca a perfeição como meta e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele fala inteiro sobre essa questão da perfeição, sobre essa questão de como nós buscamos essa perfeição. E nos dão vários exemplos. E para começar né, um desses exemplos, eu vou usar também Kardec, mas não o Evangelho segundo o Espiritismo, e sim o Livro dos Espíritos. Quando Kardec né, estava é, fazendo as perguntas né, para os Espíritos e, e anotando todas as respostas para depois colocar isso em, em forma de livro para nós, ele pergunta né, qual que seria o tipo mais perfeito é, que, que Deus é, nos colocou como exemplo de homem, né, de serviço de guia para a gente, como, como uma direção, uma orientação e os espíritos falam que lógico que a gente precisa de um modelo né e um quem é questionável né pelas por todas as suas características é Jesus e aí dessa forma a gente já começa com um dos melhores exemplos que nós podemos ter né que é Jesus porque Jesus ele nos trouxe é, todos os exemplos que nós precisamos de caridade, de gentileza, de amor. E a soma de todos, de todas essas virtudes, né, são é, virtudes que nos levam à perfeição. E a gente consegue encontrar isso na medida que a gente é, pensa no significado da palavra perfeição. A palavra perfeição. Né? É, se a gente for procurar é, no dicionário o seu significado, ela traz um significado como sendo de pureza, de exatidão, de correção, mas ela coloca também que é o máximo de virtude ou bondade, e isso leva a perfeição de caráter, que é o que Jesus sempre nos pediu, sempre nos falou, né? sobre o caráter moral, né? sobre a nossa moralidade. E se a gente for pensar dessa forma, né? que a essência da perfeição é a caridade. Então pensem, né? se a gente é caridoso com os outros e nós somos caridosos conosco, nós estamos a um passo já da perfeição. Não adianta só eu ser caridoso com o meu vizinho, com a minha família. Eu também preciso ter essa caridade para comigo. Todos nós estamos em um momento evolutivo diferente. Né? Eu tenho um, um progresso, né? uma velocidade de progresso diferente da minha mãe, diferente da minha vizinha, diferente dos meus colegas de trabalho. E a partir do momento que eu entendo e aceito isso, a vida fica mais leve. Eu entendo que existem pessoas que vão me servir de modelo porque estão num patamar um pouco já acima do meu, né? Pois têm é, uma velocidade um pouco mais rápida, um pouco maior de evolução, porque entendem melhor, aceitam melhor e tem os que estão abaixo de mim. Isso não quer dizer que eu sou melhor que eles. Isso quer dizer que eles têm só uma velocidade diferente no quesito evolução. Eles entendem um pouco mais devagar, eles precisam de um pouco mais de lições para aprender. E não tem problema nenhum com relação a isso. Deus não quer que todos é, estejamos é, moralmente evoluídos da mesma forma, porque senão como nós vamos aprender uns com os outros? Então, é isso que nós precisamos entender, que à medida que eu coloco a caridade em prática, eu estou colocando a essência da perfeição. E é isso que faz a diferença num momento que eu busco essa perfeição. Às vezes, quando a gente pensa né, nessa palavra perfeição, é, ela vem, às vezes, muito atrelada é, com é, algum modelo, algum exemplo que a gente tem de pessoa, né, que a gente respeita, que a gente admira, é, seja no trabalho, seja na vida como um todo. É, nós podemos citar muitas pessoas que podem ser modelo para muitas outras pessoas de perfeição. Né? Chico, Madre Tereza, Francisco de Assis, Buda, enfim, né? temos vários. Mas não por isso esse modelo ele serve para todos. Alguns modelos que, para mim, podem ser exemplos de pessoas perfeitas, para outras pessoas não serve de modelo algum. Porque o, o que elas têm de vivência, o que elas têm de conceito né, de perfeição, ou de caridade, ou né, de, de moralidade, não é o mesmo. Então, quando eu entendo e aceito que a outra pessoa não precisa ter como modelo as mesmas pessoas que eu, e eu também não preciso ter as que ela tem, fica mais fácil eu aceitar e amar o meu próximo. Que é o que Jesus nos pediu, né? Para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente consegue colocar esse primeiro mandamento em prática, a vida... Fica mais fácil de ser vivida. Ah, mas vocês podem pensar assim, poxa, Tereza, mas isso que você está falando é tão bonito, mas é tão difícil colocar em prática. É difícil colocar em prática com aquelas pessoas que nós não temos tanta afinidade, com aquelas pessoas que a gente olha né, e já torce o nariz porque tem alguma coisa nelas que nos incomoda, que a gente não gosta... Então, por isso, se torna um pouco mais difícil. Mas não impossível. Nós conseguimos, sim, amar a todos. Sem distinção. Quando a gente olhar com os olhos do coração, com os olhos da bondade, com esses olhos da caridade. Desta forma, a gente consegue amar a todos. Porque amar aquelas pessoas que nos fazem bem, que né, estão ao nosso lado, nos ajudam, ou a que nós ajudamos. Aquelas pessoas que nós temos afinidades, essas são mais fáceis. Mas essas não são as nossas provas. As nossas provas são aquelas pessoas que nos trazem certa dificuldade. Exatamente para conseguirmos colocar em prática essa caridade e é bem, bem interessante né, quando a gente fala em perfeição, é, porque a palavra perfeccionismo vem de perfeição. E a pessoa que é perfeccionista, ela quer geralmente tudo do jeito dela, né? não, não do jeito que de repente é mais fácil, ou do jeito que a outra pessoa consegue oferecer, né? seja um, um trabalho, um serviço, e essa pessoa perfeccionista acaba sofrendo bastante porque ela quer aquilo daquele jeito e não são todas as pessoas que vão conseguir fazer isso. E as pessoas que não conseguem fazer isso são as pessoas que pela perfeccionista são taxadas de erradas, ou de incompetentes, ou de incapazes. E nós precisamos prestar muita atenção para que nós não nos tornemos perfeccionistas. Para que nós não queiramos que tudo saia do jeito que nós queremos. Cada pessoa tem uma limitação, cada pessoa tem um aprendizado, cada pessoa tem uma capacidade diferente da nossa. E é isso que torna a vida extremamente interessante. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com essas pessoas é que nós podemos aprender que cada uma vai fazer de uma forma diferente e nem por isso o resultado vai ser ruim. Isso torna a vida, sim, muito a pena ser vivida. É engraçado, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando a gente pega esse capítulo 17, que fala da perfeição, ah, lá tem a parábola do semeador. E o que é essa parábola do semeador? Né? É um viajante que tinha algumas sementes no seu bolso. E ao longo né, da sua caminhada, ele vai distribuindo essas sementes no caminho. Só que nem todas as sementes né, é, acabam por fecundar. Porque algumas sementes ficam no asfalto. Mas as que ficam no asfalto, serviram de comida aos passarinhos. Olha que interessante. As que foram lançadas as pedras, as rochas que não encontraram terra para fecundar, ela também serviu de alimento para alguns outros animais. E as que caíram em terra, mas que a terra era tão seca, tão infértil, elas morreram, mas as que encontraram o solo fértil, o solo que estava aguado, o solo que estava adubado, elas criaram raízes e a partir do momento que elas criaram essas raízes, elas conseguiram brotar. Elas conseguiram crescer. Elas acharam o seu propósito de uma forma diferente das outras. Ah, mas o propósito das outras era morrer ou era virar comida? Pode ser que sim. Nem todas as sementes vão dar bons frutos. Então, às vezes, é melhor que elas não nasçam, que elas não brotem. Às vezes, a finalidade delas estarem ali é exatamente essa, é de alimentar de uma outra forma, é de simplesmente morrer. Porque ela não tinha a finalidade de brotar, de criar raízes. E é isso que nós podemos trazer para a nossa vida, fazendo essa analogia, é, nem tudo o que nós queremos, o que nós desejamos, pode ser bom para a nossa vida. Então, por isso, nós não conseguimos. Quando a gente pede alguma coisa assim para Deus, né ai Deus, né? podia me atender nisso que eu estou te pedindo. E aí, às vezes, não vem e a gente se frustra. Né, culpando a Deus ou culpando, seja lá quem for, menos a nós, né, que somos os responsáveis por não termos, e às vezes vem alguma outra coisa que é muito melhor, mas que não é aquilo que a gente pediu. E a gente não consegue, às vezes, enxergar que isso foi melhor, que aquilo que a gente estava pedindo não era para o nosso bem, não era de nosso merecimento, não era de nenhuma forma é, edificante para a nossa vida. Então, por isso, Deus não colocou. E aí, quando nós conseguimos aceitar e entender que o que veio foi melhor, ou que não veio de nenhuma forma, também foi o melhor, nós conseguimos entender a grandeza do nosso Pai a caridade dele para conosco. Olha que maravilhoso isso. Né? Tem um, um, um texto que é Chico que escreveu, né? é, por Emmanuel, que é do livro Reconforto, que ele fala do caminho da perfeição. E eu vou ler alguns trechinhos para vocês desse texto. Recorda a sementeira de bênçãos na terra, se desejas atingir a seara do aperfeiçoamento maior na espiritualidade superior. Não há edifício sem base, tanto quanto não existe realização sem esforço. Lembra-te de que Jesus não nos pediu o impossível. As lições do mestre permanecem vazadas no quadros mais simples da natureza, um grão de mostarda, uma candeia sobre o velador, cinco pães e dois peixes. Não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes de nossa própria vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, o socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em, em auxílio aos ausentes. Não procures a perfeição pela virtude postiça, ninguém pode começar a construção de uma casa pelo telhado. Somos seres humanos encarnados e desencarnados, com as nossas raízes ainda presas à terra. Mãe admirável de nosso desenvolvimento através dos milênios. Não pretendas voar sem asas. Entretanto, se ainda não somos anjos, podemos ser companheiros da bondade fina. Tanto quanto possível, começa hoje o Ministério da Boa Vontade para com todos, a partir do teu santuário doméstico, e amanhã conseguirás abençoado equilíbrio em mais amplos degraus no caminho ascensional da evolução. Eu sou suspeita, eu gosto muito de Emmanuel. É, o Chico foi muito feliz né, de ter um mentor como ele. Foi merecimento, né? E, e é, a gente não precisa ser engenheiro ou nenhum profissional dessa área para entender, né, como fala ali no texto, que a gente não começa a construir uma casa pelo telhado, porque ela não tem sustentação. Né? Nós começamos é, fazendo a base, às vezes até para baixo da terra, né? afundando essa base para ela ser sólida, ser firme. Depois nós preparamos né, a terra e depois nós começamos a erguer a construção. Depois nós começamos com os pilares, as paredes. O teto é a última coisa que nós fazemos numa casa. E para por aí? Não. Depois que a casa está pronta, nós colocamos os móveis. Depois nós mudamos nós vamos deixando daí com a nossa cara com o nosso jeitinho e assim é a nossa vida quando nós colocamos uma base sólida um exemplo dessa base sólida é Jesus quando nós colocamos ele como base na nossa vida nós podemos construir qualquer edifício por mais alto que ele seja que não há de cair não há como ele ficar bamba, como ele ficar torto. E que a gente consiga fazer dessa base o nosso alicerce. Que a gente consiga trazer para dentro das nossas casas essa base, essas lições de Jesus. Para que a gente consiga se fortalecer em família. A partir do momento que a gente se fortalece em família, a gente consegue levar isso para o nosso trabalho, para os nossos vizinhos, para o centro espírita ou para qualquer outro né, tipo de religião que cada um tenha, igreja, templo, enfim. Que essa reflexão sirva de lição para nós, para essa semana, para as próximas, que a gente consiga ser perfeito dentro da nossa imperfeição mas que a gente não desista de evoluir, que a gente não desista de ser caridoso, nem com os outros e nem conosco. Agradeço toda a atenção que tive neste momento de vocês, todos os que estiveram aqui conosco, para mais este evangelho. É, agradeço mesmo de coração e peço de, no de novo para todos vocês que estão aqui conosco que nós possamos fechar os nossos olhos para que possamos, neste momento, praticar a caridade, onde nós possamos levar luz aos irmãos mais necessitados, principalmente aqueles que se encontram num momento de dificuldade física, num momento de dificuldade mental, num momento de dificuldade espiritual. E possamos levar luz àqueles irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, que moram nas ruas. Aqueles irmãos que neste momento estejam com os pensamentos em ódio, em vingança. Que o amor do nosso Mestre Jesus possam tocar em seus corações, transformando estes sentimentos em caridade, em amor, em benevolência. E que esta luz também possa Estar dentro dos nossos lares, envolver a todos nós, para que a nossa semana seja tranquila, seja de harmonia, seja de bênçãos. Que assim seja e graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo, compartilhando desta preleção e até uma próxima oportunidade.